Quem aqui estiver precisando de dinheiro, é só vir falar comigo, tá? É só vir falar comigo que eu saio que você por aí pedindo. Olha <risos> o certo mesmo, eu vou ensinar vocês. Pedir esmola em aeroporto. Lá é cheio pedir esmola. Você pede esmola pra um doutor engravatado Ele fala assim, você aceita piste? <risos> Até pra pedir esmola no aeroporto é chique Uma vez eu contei uma história triste com um doutor lá Eu falei, olha amor, A minha sogra morreu E eu preciso de um dinheiro aí para ir no enterro da minha sogra Ele falou, não Eu dou dinheiro para você comer, para diversão eu não vou dar dinheiro. me para ir no churrasco na casa dele para me levar o que eu quiser eu levei um coloque de pinga e meia dúzia de pé de frango Aí Tinha uma mulher lá que se interessou em mim Ela tinha uma idade até avançadinha eu, Ela estava falando aí que ela teve um caso até com Pedro Árvores Cabral O Ibama que vai prender ela Porque ela tinha tanto bico de papagaio nas costelas que foi. Aquilo estava virado no Pantanal O doutor falou que o coração precisa de veia para trabalhar, eu acho que o coração dela trabalhava nas pernas. E era assim, toda vez que eu ia para ela eu ficava mais assustado do que o Bolsonaro quando viu o carro dos soldados federais. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.